Eu sou o Luís Gaspar e hoje estou a preparar para vocês um menu composto por três pratos um ovo escalfado com cogumelos e espargos verdes, um arroz de cantaril e camarão de Setúbal e um leite de creme de amêndoa com erva príncipe, baunilha e frutos vermelhos. Espero que gostem! Eu sou o chefe Luís Gaspar e para cozinhar os meus pratos gosto de ter uma cozinha bem equipada, funcional e sustentável. Na Royal Merlin todos podemos ter a cozinha que sempre idealizamos.